Ei, ei, ei uh. Fornalha uh. Time Com o meu time, time, time, time Com o meu time, time, time ah meu time, time ah, qual meu time? Time Qual meu time? Time Qual meu time? Time Qual meu time? Time, meu time? time. Ah, ah. Primeira divisão do crime, bitch Te fala sua função no time, bitch Melhor bitch. droga dessa city, bitch não entendeu então assiste beat, eu quero ouro pra equipe beat Gucci, Gucci, Gucci, Gucci beat Só nego bruxo tamo tipo Voldemort, tipo Voldemort yeah. E você nas masmorras, tu tá tipo Hermione, tipo Hermione yeah. Eu fumo enquanto espero a sua morte Tu a sete palmos, mano eu tô loucão de mole Gucci, beat, meu time apavora a city Troca nota, vende, brinde, todos trajadão de kit hey. sem limite me Zé chame Zé senhor Rodini Dr. Dre Sex Machine Sex Na Sprite, Machine. bala fine hey. Gangsta, todos de peça pro ar Chuta droga, deixa fumar Whisky, whisky pra tomar hey. Bosta, não aguenta nem tragar Fuma droga pra mostrar Mamãe, vê, cê vai chorar, cê vai chorar. Time. Com time, com meu time, time, time, time, com meu time Comeu meu time, Ei, ei, Comeu time, time, time,